Não é possível existir democracia, essa é uma reflexão fundamental. Não dá para tratar como um tema secundário, não dá para tratar como algo, né, como uma comissão qualquer. Não, esta é uma comissão decisiva, a não sei que alguém imagine que a nossa república pode continuar sem democracia. Palavra ao companheiro, o pessoal, agora deputado federal, mas foi três vezes deputado estadual, Rio de Janeiro teve muito tempo à frente também da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Obrigado pela presença, pela visita. A gente estava marcando já essas duas visitas aqui, né? E aconteceu. Também queria dizer para vocês que contem com o nosso mandato, com a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, com uma sede, um anexo lá de vocês, que vocês precisarem. Aqui a gente está para colaborar com as nossas redes e também aprender com vocês, com as redes que vocês construíram, conhecimento que vocês já construíram na Comissão de Direitos Humanos e com outros tantos debates, tá certo? Então, vou passar a palavra para o Marcelo Freixo. Obrigado, boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui, né, dividindo essa, esse desafio, essa alegria, numa mesa tão tão querida. Fábio e Leandro, o desafio de vocês é gigantesco de assumir a Comissão nesse momento do país, né? Um momento onde a luta por direitos humanos se tornou tão essencial para a Defesa da Vida e da Democracia. Né? E está na mesa junto com a Áurea, que tem uma sabedoria construída no movimento popular, que é incrível. Eu sou fã, eu sempre aprendo muito com a Áurea. Sempre presto muita atenção na fala, em todas as micro que a gente faz. A esquerda adora fazer remiões, né? Então são muitas. E Eu aprendo muito com a Áurea e a Érica, que é uma referência para mim, antes de eu conhecê-la pessoalmente, e que agora a gente está ali, lado a lado, na Batalha da Barbárie. É como eu chamo o Congresso. É, uma, é um sanatório, né? não sabia que era. Mas, enfim... É, e, mas está tá bom, está divertido. Quero, quero dizer que não podia jamais deixar de estar aqui, porque eu acho que a luta pela democracia, ela passa, fundamentalmente, pela luta de garantia dos direitos humanos. Né? A Hannah Arendt, que é uma figura que eu gosto muito, ela, ela fala que só existe democracia se existe pluralidade. Né? Que Aliás, a ética que se fala tanto, que está na boca de tanta gente que não tem, né? a ética só existe quando você é exigido diante da pluralidade. A ética entre os iguais não é ética. Isso é uma reflexão muito importante para a gente hoje. A ética só só somos exigidos, em termos éticos, diante das diferenças. A ética só se faz decisiva e importante para a humanidade diante das diferenças. É né? na diferença, no trato com a diferença que temos que ser éticos, não é os igual. Isso é decisivo para a democracia. Então não existe democracia sem direitos humanos. Não é possível existir democracia sem direitos humanos. Essa é uma reflexão fundamental. Não dá para tratar como um tema secundário, não dá para tratar como algo não é como uma comissão qualquer, não, esta é uma comissão decisiva, a não ser que alguém imagine que a nossa república pode continuar sem democracia depois de 130 anos. É? O Joaquim Nabucco, na primeira pro... na proclamação da república, ele dizia o seguinte, olha, a república começa acabando com a escravidão, falta acabar com a obra da escravidão. Isso nós não acabamos, e por isso que a luta por direitos se reafirma a cada instante. É? A gente se reafirma nessas obras de violações de direitos com amostra, pluralidade, o tempo inteiro. E ainda mais numa sociedade de mercado, uma sociedade financiarizada, uma sociedade onde os donos de papéis governam e decidem sobre a vida das pessoas. Onde uma parcela significativa da sociedade deixou de servir, deixou de ser útil ao modelo. A acumulação de riqueza, a busca de riqueza, o modelo de desenvolvimento não conta ou não precisa de uma parcela muito significativa da sociedade. Então, é preciso não só eliminá-los, como é preciso legitimar essa eliminação. Por isso que a luta por direitos humanos nunca foi tão atacada, porque ela é perigosa. Quem defende direitos humanos é realmente um perigo para esse modelo. Porque nós vamos concluir, se a gente entender que direitos humanos é decisivo para a democracia, que esse modelo não nos serve. Aí o nosso questionamento é maior, é mais do que as lutas identitárias. Ou a gente traz as lutas identitárias para um eixo estrutural de um modelo de sociedade, ou a gente aceita o jogo de nos colocarem como secundários o tempo inteiro. A luta por os dois é central para esse país e para o mundo hoje, que é uma promessa brasileira, né? Para o mundo hoje. Então, é gigantesco o desafio de vocês. E é por isso que a gente precisa estar aqui hoje e sempre. Por isso que a gente precisa estar acompanhando vocês. né? É, aprendendo com vocês e dividindo com vocês essa responsabilidade. E a gente precisa, eu fiquei 10 anos frente da Comissão de, com de Direitos no Rio de Janeiro, que não é brincadeira, né? Porque, enfim, acho que a Érica aqui também deve ter enfrentado uma quantidade de imensa de dificuldades. É, o Rio é um lugar, costumo dizer que o Rio não é uma cidade maravilhosa, mas um maravilhoso cenário para uma cidade. né Dá para entender a diferença e o número de violações numa cidade que não é para todos, uma cidade desigual, uma cidade que funciona para 20% da sua população, o direito da cidade é decisivo, a América tem toda a razão nisso, e você debater a de direitos humanos é você enfrentar uma relação de poder muito estabelecida. Eu adorei que esse material toca na frase direitos humanos é quem defende bandido. A gente precisa assumir isso. A gente não, isso não pode ser um instrumento de ataque. Eu queria, Fábio, dizer o seguinte, eu não acho bom a gente colocar a luta para os direitos humanos como uma luta de resistência. Eu acho que não. A luta por os direitos humanos ela é maior do que cabe a uma resistência. Ela tem que ser uma luta de ataque. Ela tem que ser uma luta de ofensiva. Ela tem que ser uma luta que deixe na sociedade algo que transcenda a nós. Que a gente consiga criar instrumentos e capacidade de diálogo, alternando isso que a Olga fala sempre, que é a capacidade de estar nos territórios, nos movimentos, ouvindo, o parlamentar costuma falar mais do que ouvir, né? Mas na luta os direitos humanos, a gente precisa ouvir. Precisa ouvir porque tem sabedoria de lutas colocadas que são fundamentais para essa luta que vocês vão travar aqui. Então, a gente precisa deixar... A gente criou, no Rio de Janeiro, uma coisa que foi um mecanismo de prevenção contra a tortura. Que foi um dos primeiros que a gente criou no Brasil. Né? É um mecanismo, né? Enfim, são pessoas eleitas, vinculadas ao poder legislativo, que entram no lugares de privação de liberdade. Só se enfrenta a tortura e onde a tortura acontece. Não se enfrenta a tortura por decreto. E aí é muito importante chamar a responsabilidade do Ministério Público, chamar a responsabilidade da Defesa da República, chamar o, a parceria de órgãos decisivos, chamar a parceria das universidades, que todo mundo fala. Vocês conhecem alguma instituição que diga que não concorda com a democracia? Chegando o presidente da República, todos os outros concordam que a democracia é importante, né? Então vamos chamar a responsabilidade. De dizer que se a democracia é importante, a gente precisa trabalhar junto por ela e aí tem que ser na defesa dos direitos humanos. né Então você cria um mecanismo que eu não sou mais deputado, a gente não está mais lá, mas o é um mecanismo continua visitando os lugares. É algo que transcende a nossa existência, a nossa presença. né é, Eu, infelizmente, não peguei a sua história do Carlos. Eu, infelizmente, não ouvi. Cheguei, você estava acabando a sua história, mas eu trabalhei 15 anos em sala de aula dentro do cárcere. Eu estou há 30 anos trabalhando no cárcere, pela máxima no Brasil, né? mas eu trabalhei 15 anos em sala de aula no cárcere, né? com o método Paulo Freire, com muito orgulho do método Paulo Freire, né? dentro do cárcere. E não é à toa que eles se incomodam tanto com o método Paulo Freire. Eu acho que eles têm que se incomodar mesmo, eles estão certos, porque o método Paulo Freire é muito perigoso para eles. Eles têm razão né? de nos atacar. É isso. Né? São caretas e são covardes. Não era uma característica do Paulo Freire. E dentro, do, e dentro do, do cárcere, a gente vê ali qual é o sentido de luta para os direitos humanos. Por que, que nós chamam de defensores de bandidos? Isso está em todas as famílias da gente. Ou alguém aqui tem na sua família inteira todos os defensores de direitos humanos? Duvido. Nós temos. Né? Dentro das nossas famílias, aqueles que falam direitos humanos é aqueles que defendem bandidos. Então, essa é uma luta pedagógica também. Essa luta tem que ter um instrumento pedagógico. Pô dentro do cárcere, está ali o resultado final, mais puro e cru do que, é que significa a importância da luta tipo de direitos humanos. A gente não prende quem a gente investiga porque a gente não investiga. A taxa de clareza de homicídio é de 4%. A gente prende quem a gente vigia. E a gente vigia quem a gente não quer na sociedade. As prisões são todas em flagrante. É por isso que só tem preto pobre, periférico e jovem preso. Porque a gente prende quem a gente vigia. A gente vigia quem? Quem nós não queremos. E os cárceres são instrumentos de amnésia para a gente fingir que a sociedade precisa. E os projetos colocados aqui pelo Moro são projetos de ampliação do cárcere para manter uma sociedade desigual, para manter uma sociedade de poucos, uma sociedade de privilégios. Esse é um debate muito profundo que a gente tem que fazer, chamando a responsabilidade das parcerias. Esse encontro é um encontro muito rico, é um encontro muito potente, essa sala aqui é muito potente. A gente precisa chamar as polícias, e eu fico muito feliz de ter algum representante aqui, para a responsabilidade, tem que parar com essa história de que direitos humanos é uma coisa e segurança pública é outra. Me diga um lugar do mundo onde uma boa política de segurança pública foi feita sem considerar a outra com os direitos humanos, me diga um. Não existe, não existe uma boa segurança pública sem garantia de direitos humanos. A polícia tem que ser ponta de lança na garantia dos direitos humanos. Agora eu preciso olhar também as violações dos direitos humanos da própria polícia. Não é possível. A única polícia e é bom que tem, uma A polícia rodoviária federal, né? É a única polícia que tem ciclo completo, né? O modelo da polícia e de carreira, o modelo da polícia com todas as limitações que tem da carreira. Eu conheço, mas o modelo é esse. Vamos chamar para discutir, né? Não dá para mais para ter uma estrutura de polícia militar como a gente tem hoje, com a ampla desigualdade entre oficiais e praças. Esse não é um debate, desculpa, a polícia é muito importante para ser um debate só dos policiais. A polícia não pertence à polícia, a polícia pertence à sociedade. Por isso a gente tem que fazer um debate com a polícia, de que polícia a gente quer. E ela não pode ser uma polícia que é viola os direitos mas que tem seus direitos também violados. É? E é claro, é muito mais fácil dizer que a gente defende bandido. Eu passei a vida inteira no cárcere, fazendo o um cara deixar o crime para mudar a sociedade e eu sou o defensor de bandido. Imagina, a vida inteira fazendo o cara não ficar no crime, porque o seu destino seria a morte, para que ele saia do crime através de um projeto de educação, né? e depois você recebe a pecha né, de ser defensor de bandido. Né? Então, esta é uma luta que a gente tem que encarar, não, não tem que fugir disso. Né? Quem é o bandido? Quem é bandido que a gente defende? A gente defende com o cara estupra alguém, a gente defende com o cara assalte... Não, vamos de lá, defende isso. O que significa defender bandido? Quem é o bandido? Não sei quem é o bandido, mas sei a cor que ele tem e onde ele mora. É isso? Quem é o bandido? O bandido é quem não cumpre a lei. Todos nós cumprimos a lei sempre, né? É arriscado hein? fazer esse pacto. Então, a gente precisa entender que a luta por direitos humanos é uma luta sobre que modelo de sociedade a gente quer, e aí a gente precisa ampliar. Não é uma luta de iguais, é uma luta da pluralidade, é uma luta da democracia. Né? e vocês, assim, é muito bacana ver o brilho nos olhos de vocês, querendo fazer com que essa comissão faça sentido né, para Brasília, faça sentido para o Distrito Federal, faça sentido para a vida de vocês, porque quem começa dessa luta não é o mesmo, né? isso muda a vida da gente, está nos olhos, está no tato, está na capacidade de ouvir, e parabéns, eu estou muito orgulhoso de estar com vocês aqui, pode contar assim. Agradeço muito a reflexão que o Marcelo traz para a gente. Né? Eu acho que a reflexão profunda e a reflexão cotidiana sobre os direitos humanos ela é fundamental para a gente conseguir construir nova prática. Porque eu acho que tem uma dificuldade grande também de construir uma prática. Essas instituições que a gente entra para ser representante, elas parecem que funcionam e tem uma engrenagem para a gente não conseguir executar um bom trabalho. A engrenagem do poder legislativo, pelo contrário do que parece, é todo um aparato nesse prédio, né? que muitas vezes ele não está a serviço de um funcionamento institucional que é, proporcione diálogo, que proporcione a gente a ouvir o outro a outro, que proporcione boas e novas práticas capazes de transformar as realidades. Então é um esforço ainda maior para a gente poder utilizar essas instituições para que essas instituições elas se aproximem das pessoas, que elas se aproximem da defesa daquilo que a gente veio para cá defender, que no nosso caso é direitos humanos, Sim no nosso caso, são os direitos sociais também, mas os direitos humanos como uma uma, uma espécie de correia transmissora é, daquilo que a sociedade apostou na gente para estar aqui. E eu acho que isso é muito importante. Eu venho da pauta da segurança pública, não do sistema prisional, mas do sistema socioeducativo, muito aproximado. Sou servidor do sistema socioeducativo há nove anos, sou assistente social. Eu trabalhei em algumas unidades uma das mais violadoras de direitos que a Erika conheceu muito, porque trabalhou muito para que ela fosse fechada que é o cage o centro de atendimento juvenil especializado trabalhei lá quando eu entrei passei no concurso quem me conhece sabe passei três meses tendo pesadelo trabalhando lá porque é uma, uma instituição absolutamente pesada eram 400 adolescentes e durante entre 96 e 2014 na sua existência foram 33 adolescentes mortos dentro dessa instituição mortos e desde executados a suicídios dentro do cage então o Caja tinha, cabia 140 adolescentes e já 400 em alguns momentos da sua história e você atendia vidas nas piores condições que vocês podem imaginar e desrespeito à dignidade daqueles jovens que estavam lá dentro. E hoje a gente tenta construir um sistema socioeducativo um pouquinho melhor mas existe um movimento muito forte na sociedade de criminalização desses jovens. Né? O Carlos Zé contou um pouco da sua história aqui da falta de oportunidade mínima você não está falando nem de uma política pública com começo, meio e fim, mas é oportunidade mínima na porta de saída. Não existe sequer no Distrito Federal hoje uma política para o egresso do sistema social de Nada. Sai pela porta, né, Érica? Sai liberado pela porta e não tem nenhuma oportunidade. Nenhuma, nenhuma, nenhum acompanhamento posterior. É um acompanhamento adoecido que a gente faz como assistentes sociais, psicólogos, psicólogas, pedagogos. E difícil no cotidiano, com uma cultura institucional muito repressiva, incapaz de é, construir olhar para além da concertina, que é aquela grade enrolada que tenta impedir a saída desses jovens da unidade. Então, é muito é muito dura a realidade também. E a gente vive hoje também o um sistema prisional duro aqui no DF. São 15 mil presos na Papuda. Né? A gente sabe que são muitas as violações de direitos em todas as áreas, em todas as dimensões. E essa comissão vai ter um desafio enorme. E a gente quer fazer isso dialogando, sim, com a segurança pública, com a política de segurança pública. Eu fiz questão de comparecer, inclusive, após posse da comandante-geral da PM do Distrito Federal, a Coronel Sheila, que é... E eu acho que isso tem um símbolo, um simbolismo muito importante, que é a primeira mulher a assumir o comando geral da polícia no Distrito Federal. E a gente foi para é, começar e abrir o um diálogo. E a gente tem aqui o Centro de Políticas Públicas E a gente tem conversado com as polícias Achando que é importante Abrir um diálogo com as polícias do Distrito Federal Com a Polícia Civil Com a Polícia Militar Achando que é importante repensar a política de segurança pública E inaugurar um diálogo uma ponte Com a lógica e a concepção dos direitos humanos Não vai ser fácil, a gente sabe né Também o Coronel Ribas Que está aqui, está colaborando muito com a gente nesse processo A gente sabe que não é fácil mas a gente quer tentar, a gente quer tentar, a gente quer ser mais um. Já tentamos muito e a gente quer continuar tentando, de alguma forma, nesse processo.